Olá, bom dia, companheiros. Tudo bom com você? Eu sou Ana Ribeiro, a Ana Reis, aquela que você conhece. E hoje eu queria falar com você sobre o pronunciamento do Putin. Vamos falar sobre isso então? Bom, gente, é o seguinte. O, eu tenho acompanhado essa guerra né, que está acontecendo na Ucrânia, Rússia eu Não vou me aprofundar muito porque, porque eu não sou uma pessoa especializada nisso e, e talvez eu não conheça o suficiente da história anterior né, desses dois países né? Eu só queria dizer uma coisa para você, companheiro Não se paute na imprensa Não se paute na imprensa porque tudo que a imprensa coloca pra você não condiz com a realidade, tá? Ok? Todos nós tendemos a ter uma opinião parcial. Isso é normal. Eu tenho a minha opinião pessoal e parcial, você tem a sua. E todo mundo tem, cada um tem a sua opinião. Mas, gente, a imprensa, ela é desonesta. Então, é, você pode fazer o um papel assim, de ingênuo, de bobo, acreditando em tudo que ela coloca pra você. E muitas vezes ela te faz ficar do lado do opressor ao invés de ficar do lado do oprimido, ela te faz acreditar em coisas que, que não condizem com a realidade, ela te engana, ela te faz de bobo para poder servir os interesses dela e atender a, a quem ela quer atender, porque na verdade todo mundo trabalha para alguém, né? Menos nós, nós não trabalhamos para ninguém. Então, gente, é isso. Eu vou só Lê devagarzinho com calma tranquilamente o pronunciamento que o Putin fez na TV Russa ontem que também alcança a Ucrânia e eu vou ler bem devagar para vocês verem o quanto ele foi claro então eu vou ler o pronunciamento dele e como todos nós somos pessoas muito inteligentes a gente vai entender mais ou menos o que está se passando tá bom então vamos lá urgente o presidente russo, Vladimir Putin, acabou de fazer um pronunciamento na TV, no qual pediu aos militares ucranianos, em Dombás, que deponham suas armas. Ele afirmou isso em discurso extraordinário aos russos, transmitido pelo canal de TV Rússia. Acho que é assim que se pronuncia. Rossi A1 nesta manhã, por volta de meia noite no Brasil, onde anunciou o início de uma operação militar especial no Donbass. Caros camaradas, seus pais, avós, bisavós não lutaram defendendo nossa pátria para que os neonazistas de hoje tomem o poder na Ucrânia. Vocês fizeram um juramento de fidelidade ao povo ucraniano. E não a junta antipopular que rouba e zomba desse mesmo povo ucraniano. Não sigam suas ordens criminais. Peço que deponham suas armas imediatamente e voltem para casa. Todos os militares do exército ucraniano que cumprirem esse requisito, poderão deixar a zona de combate livremente e retornar às suas famílias, disse Putin. O presidente também alertou que toda a responsabilidade por um possível derramamento de sangue estaria na consciência das autoridades ucranianas. Ele também acrescentou que aqueles que optarem por obstruir a Rússia, e representarem ameaças ao povo russo, enfrentarão consequências nunca vista antes. Estamos prontos para qualquer desenvolvimento de eventos. Todas as decisões necessárias foram tomadas. Espero ser ouvido, enfatizou Putin. As ações da Rússia não estão relacionadas com a violação dos interesses da Ucrânia, mas com a proteção contra aqueles que fizeram a Ucrânia como refém, afirmou Putin. Toda a responsabilidade por um possível derramamento de sangue será inteiramente da consciência do regime ucraniano e moscou responderá imediatamente a qualquer interferência externa na situação da ucrânia alertou mais claro que isso impossível né companheiros putin falou como se fosse como, como a gente fala com criança Todo mundo ouviu, todo mundo entendeu. Então, isso agora só cabe às decisões dos ucranianos. Tá bom? Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada para você que ficou aqui comigo até aqui. Por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para a gente espalhar a política, gente. E vamos que vamos. Tamo junto. É nóis. Tchau.